Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Ortega, especialista em beleza da WGSN e eu vou estar com vocês na InCosmetics America esse ano. Mas agora a gente vai trazer com exclusividade para vocês um conteúdo muito legal da WGSN que fala das previsões de cores para 2022. Saber qual o próximo passo para desenvolver produtos de beleza tem sido um super desafio. Ainda mais agora, nesse momento, nesse cenário de incertezas. Aqui na WGSN, nós ajudamos marcas de todo mundo a criar os produtos certos no momento certo. E hoje, vamos trazer com exclusividade para a Incosmetics Latin America uma das nossas matérias principais que auxiliam um grandes nomes da indústria a criarem os próximos produtos de sucesso. Vamos mostrar aqui as previsões de cores de beleza para 2022. Para quem ainda não conhece a WGSN, nós somos a maior empresa de tendência do mundo. Nossa plataforma engloba previsões de produto, design, consumo e dentro da plataforma direcionada para a indústria de beleza, que é o WGSN Beauty, nós mostramos as mudanças que são previstas para ingredientes, cabelos, fragrâncias, cores, como você verá aqui e muito mais. Com o contexto da pandemia, o consumidor da indústria de beleza está cada vez mais cauteloso e ele vai buscar maneiras de cuidar da sua saúde e bem-estar. Nesse momento, destacamos em nossas previsões o papel fundamental que as cores terão ao trazer a sensação de conforto, tranquilidade, que são tão importantes para o consumidor que passa por uma maré de instabilidade em todos os ramos da sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Para primavera verão 2022, as cores vão ter um aspecto multissensorial inspiradas pelo gosto, pelo toque, cheiro e, claro, pelo visual. Além de focar em tonalidades que mexam com o nosso humor, as cores também vão ter um papel importante para continuar mostrando que as empresas estão respondendo o desejo do consumidor por um consumo mais responsável. 30% das cores, por exemplo, vêm de estações passadas exatamente para representar o cenário comercial mais cauteloso e incentivar opções de cores sustentáveis que duram mais tempo. A primeira tendência que a gente vê aqui é apostar em tons neutros discretos e elementares para criar uma sensação de tranquilidade. A busca por essas sensações de calma e tranquilidade podem ser vistas na grande procura por tons neutros e ligados à natureza. Ingredientes naturais como, por exemplo, argila rosa vão ter grande demanda e vão influenciar as cores e também as texturas. Para o mercado de skincare, banho e corpo, as propriedades calmantes dessa paleta neutra poderão ser utilizadas em produtos como máscaras faciais e capilares, por exemplo. Os cosméticos coloridos, como as maquiagens, essas tonalidades trazem uma nova proposta aos neutros, onde tons minerais como pink clay, por exemplo, podem ser usados para alegrar as tonalidades básicas que são mais foscas e uniformes. A segunda tendência é falar um pouco sobre combinar a pureza dos tons neutros leitosos com o vermelho que é super ousado. Outra forte tendência vai ser essa combinação, que traz uma pureza dos tons neutros leitosos com o vermelho ousado. A mistura vai ser uma maneira de atender os consumidores que buscam produtos alternativos, como por exemplo o leite vegetal, e ao mesmo tempo o prazer e o hedonismo do vermelho. O grande destaque vai ser para os lábios vermelhos com essas tonalidades super ultra pigmentadas. Para o mercado de cosméticos, as texturas e os tons leitosos irão transmitir essa ideia de pureza, além de mostrar os benefícios do produto. A WGSN recomenda também um foco no sensorial. Nós vamos passar para um momento de cautela em relação ao contato humano. Então o design sensorial vai se tornar cada vez mais relevante. O papel das cores será conseguir estimular os sentidos, comunicando os benefícios dos produtos. Esse tema é apenas uma fração dos muitos conteúdos sobre beleza que nós temos na nossa plataforma e vamos apresentá-lo de forma mais profunda e com exclusividade no evento da InCosmetics esse ano. A gente quer muito fazer parte do seu sucesso, então se você ficou com alguma dúvida ou se quiser mais informações sobre a nossa plataforma de beleza, não deixe de entrar em contato. Estamos sempre à disposição. Muito obrigada.